E aí gente, boa tarde, tudo bem? Então, esses dias atrás estivemos pesquisando a respeito de minimalismo E a gente aqui em casa tá meio que fazendo um limpa. A gente já fez um mimpa pra ser sincero No quarto ontem a gente tirou muitas coisas, muitas roupas Muitas roupas, tipo, mesmo Na verdade dizem, se você não usa uma peça por um mês é porque você não precisa dela Isso é bom Mudando pra melhor a gente se desfez de muita coisa, de muita coisa muita que coisa. a gente viu que não era necessário pra gente E nós fomos hoje, que era o Donuts, que é um, um lugar aqui em Datuba que eles vendem de Donuts Donuts, donuts. É. E eles, né, patrocinaram, mentira, a gente pagou com, <risos> com carinho é, Até parece que foi escrito com canetinha, né? Você comprou do que? Sabe? Vamos ver se realmente é bom. Eu não sou fã de dança. Na verdade nunca comi um dança na minha vida. É o primeiro na minha Sério? vida. Sério? Irmão siciliano, Nutella e.. E leitinho. Vamos ver o que é esse. Leitinho, provavelmente. Nossa, mas só tem trigo. O -o e que é, que é açúcar de que é confeiteiro. Ah, esse é de um Nutella. Ah. Sério, Sério? O conceito minimalista, eles não te privam de ter as coisas, eles, eles falam a respeito do capitalismo exacerbado, no caso, quando é muito. consumismo, o capitalismo é o sistema, agora o consumismo exagerado. é A mídia entendeu? joga, você precisa disso, você precisa de um iPhone, você precisa disso, disso, disso. As Você realmente tempo precisa, todo. entendeu? Você tem que ver se realmente é necessário na sua vida. Mas muito, tudo muito bom. Eu sabia. Gostei muito. E estávamos... Segundo a Sabrina, destralhando a nossa casa E achei um, muita coisa Que eu guardo coisa desde quando eu sou criança né? esse Desde é quando meu... eu sou Desde quando eu sou criança Desde quando eu era Aquele que não foi como criança, não era o Esse é o meu pé De quando eu era criancinha nossa, <risos> E esse é o meu de hoje, cheio de peso de cachorro eu Vou ler uma redação Que eu fiz em a data De 2002, nossa, 2002 Esse trabalho aqui dia 28 do 6 de 2001 Nove anos de idade eu tinha era uma vez um dia bem lindo e o sol estava muito gostoso tinha pássaros e casas e nuvem bem lindas todas elas, daí o sol disse nossa esse dia está bonito né senhora nuvem, daí os pássaros está mesmo bonito dá até para tomar banho numa piscina com dois S porque o dia está muito bom por isso junto e a senhora com C si. Casa disse, eu estou me refrescando Aqui nesse sol e na nuvem disse Hoje o dia está mesmo gostoso Esse dia e a montanha disse Eu também acho que o dia está muito bom Daí o sol deu cada risada Daí a nuvem não grita no meu ouvido, dói Daí o sol, ele deu mais uma risada E ela nem ligou para ele Daí a casa, seus passos, eu já enjoei do seu grito, daí a nuvem eu também enjoei dos seus gritos, daí o sol, ha, ha, ha, ha, ha, daí a nuvem, para você também, sol, eu também enjoei do seu grito, daí a casa e o mesmo nuvem, eu concordo com você, nuvem, porque ele dá a cada grito que eu nem aguento mais o grito dele, me dá enjoo, fim. Ueta. Oi, Chiquita. Oi, Pedrinho. Oi, bom ver você. Pedrinho, minha mãe fez uma surpresinha pra você. Bolo de fubá pro você. Hum, adoro bolo de fubá. Tava uma delícia. Tenho outra surpresa, Pedrinho. Pudim de milho. Tenho mais surpresa. Quindim, beijinho, doce de abóbora. Ah, Chiquita, tô até passado um mar danado. Acho que você fez uma confusãozinha. Eu disse que eu gostava doce, doce, e não de doce. <risos> Nossa, eu, eu sou engraçado desde criança, gente. Se doce. Aí eu aqui. vinha. Nesse daqui. A cidade ideal. A cidade ideal é que não tem violência, brigas, assaltos, só tem coisas boas, não coisas ruins igual o nosso mundo. Porque no nosso mundo só tem dor e a cidade ideal não, só tem almas, espíritos. Porque na cidade ideal não tem dor e nem tristeza, glória a Deus e nem saudades, com L. Mas é igual o céu, porque o céu não tem dor nem violência, mas se Deus quiser, nós todos vamos para o céu, porque nós somos bons de coração, por isso... Por isso. Mas tem algumas pessoas que são ruins. Se Deus quiser, nós vamos entrar no reino de Jesus Cristo. Ai, que lindo. E alguns que vão, não vão para a igreja, talvez não vão para o céu. Fim. Aí eu desenhei o Cruzeiro do Sul. O Paraná. Nossa, eu lembro desse desenho quando eu fiz. Eu lembro quando eu desenhei isso aqui. Foi muito bom de pintar. Esse menininho, eu não sei quem é. Os mascotes da Copa do Mundo de 2002. O Mistério da Casa Velha. Um dia tinha uma casa que era... Um sobrado com um quatro dormitórios e um dia as pessoas abandonaram essa casa e ela virou uma casa assombrada. Então passou duas pessoas lá em frente e caiu numa armadilha e eles viraram monstros e todas as pessoas que passavam lá em frente viraram monstros. E passou um carro com sete pessoas e o carro caiu na armadilha e o carro virou monstro. E aí ficaram monstros e passou duas pessoas lá em frente e disse Vamos entrar dentro dessa casa? E o outro disse, tá bom E eles foram lá E um lobo disse, aui E eles dois disse juntos, ai que medo amigo E os monstros ouviram um barulho e disse, eu vou comer vocês dois E ele comeu os dois e tinha teia de aranha dentro da boca dele Fim E de recordação melhores. Sabrina juntou comigo, né? Esses são os meus recitativos Na verdade, eu não juntava todos Você veio ao mundo para... Ó, oh, 2013, nove anos atrás Primeiro Crônicas, 11, 2 Também o Senhor teu Deus te disse Tu apacentarás o meu povo Israel E tu serás chefe sobre o meu povo Israel Salmo 119 Vi as transgressores e me afligi, porque não observei a tua palavra. Apocalipse, eu gosto. Apocalipse 21, 7, 2013. Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei Deus, e ele será meu filho. E sobre vós estendereis peles, e porém vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Isso aqui é... É... livro de Ezequias? Errei, é Ezequiel Mas vós, irmãos, já não estais em trevas Amém Pelo que te glorific... De quem que é essa letra? Nossa, é a letra do Eliseu Felipe, qual que é o meu mais antigo? Nossa, 2012, olha Minha letrinha feia Então entenderam os discípulos que falaram de João Batista eu tenho muita citativa, muita citativa. esse aqui. Nossa, em 2011, aos hebreus, Rafael, ah, era o auxiliar meu lá do Califórnia. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Como esqueceremos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A Sabrina misturou os meus recitativos com o um dela e agora ela tem que arrumar. Mas é isso aí, pessoal. Várias coisas. Aleatório, né? Vídeo aleatório. Às vezes eu faço uns vídeos aleatórios. É bom você fazer vídeo aleatório. Eu gosto de fazer vídeo aleatório. Essa letra de quê?